Quando ainda não se ouvia falar em desenho realistas, esse artista já fazia suas obras e espalhava para todo o país. Hoje, seu trabalho já rompeu as barreiras do país. Vamos conhecer? Venha conosco! Cedo já comecei a observar um, através de um menino, um rapaz que sempre ia lá na minha casa. Ele fazia uns, uns desenhos lá e toda criança curiosa, peguei a folha e ele disse, vai buscar! Aí eu ficava ele fazendo, e eu fazendo, e, e ali eu fui me entusiasmando, passei todo o período de escola fazendo. Me gostava do, do, do Dia de Arte, que era na sexta-feira. Depois passei para o ensino médio desenhando nas carteiras. Os professores iam reclamar, porque quando via o, o desenho tão bem feito, acabava todo mundo brigando pela carteira. Então, não é um bom exemplo, mas foi uma parte também que marcou a minha infância. Então, me lembro também outra coisa que marcou é que Comecei a fazer desenhos naquela época que já impressionava ao ponto de eu vender para poder lanchar na escola. Eu vendia os desenhos já para... já era o dinheiro do lanche. Então, isso tudo lá de quatro anos para frente. No início era aquilo o básico mesmo, né, que era, trabalhava mais com... fazer com cartolinas, com, com folhas-ofícios, não, não era profissional, era amador, mas já era trabalhos, desenhos que já impressionava as pessoas, né? que já chamava atenção. E um dia eu peguei na fotografia e, e tive aquela inspiração assim. Eu vou deixar essa... Eu tenho condição de fazer o desenho ficar tão bonito quanto a fotografia, tão real quanto a fotografia. Isso foi uma inspiração que veio quando eu olhei para a fotografia. Me lembro como hoje era de uma loira, e eu fiz ali aquela fotografia. Quando terminou, todo mundo se impressionou. Eu me impressionei porque ficou realmente... E ali não parou mais. Então já saiu daquele trabalho, outras pessoas querendo. Naquela época não tinha internet. Estou falando de 35 anos atrás. O desenho está para mim como, como uma prioridade. Apesar de que, se a gente for olhar na história, talvez seja a primeira arte, pelo fato de, desde a época das cavernas, já tinha os desenhos ali e tal. Então, muito antes do que a pintura. Então, eu sempre fui fascinado pelo desenho, né desenho em si. Então, o desenho sempre foi a minha paixão. O grafite, é, ele, por parecer ser mais original, né? recorda muito aquelas fotos antigas do preto e branco, que todo mundo gosta. Né? Então, o grafite ele, ele, ele aqui, ele pode ser trabalhado com luz e sombra numa única graduação. Isso é interessante. O grafite ele é, ele tem a capacidade de você trabalhar só com tons e luz, e sombreamento e substituir cores, isso é importante, né? como você olha aqui, você, você começa a perceber que, que ele trabalha com luminosidade, com volumes e isso mesmo sendo só com uma única cor, você é capaz de, de se satisfazer mesmo no preto e branco. Para mim, por tudo que eu passei, pela discriminação que era na época o grafite, quando não se tinha o valor que tem hoje, ver hoje artistas plásticos de todo o mundo, até consagrado na pintura óleo, óleo, e querer hoje estar trabalhando com grafite, hoje o grafite tomou uma grande proporção, tanto em novas técnicas como em material, e você antes não tinha nada disso e saber que você foi talvez um dos precursores ali dentro do próprio Brasil mesmo. Me lembro quando eu fiz uma foto para Zé Ramalho, eu fiz para alguns cantores já. E Zé Ramalho mandou me chamar no hotel e ele chegou para mim e eu nunca esqueci quando ele disse seu trabalho é um dos poucos do Brasil. Eu rodo o Brasil e, e ele me encomendou fazer lá a família. E eu me lembro quando o video show foi na casa dele, a primeira coisa que foi, foi justo no, na foto que estava lá na sala. E ele chegou a dizer para mim então, é, que era uma raridade. Então hoje, ver a proporção que o grafite tomou dentro do Brasil e, e você saber que você, de uma certa forma, ajudou e ajuda a influenciar nisso, isso é muito bom. O artista ele tem que estar tá sempre criando. Ele não pode só apenas fazer a arte por fazer. Então, o objetivo aqui foi proporcionar às pessoas que estão no lazer, é, proporcionar a elas ângulo de foto, lugares diferentes. Então, é como se elas estivessem em um único lugar e, ao mesmo tempo, ela pudesse estar vivenciando lugares diferentes. Então, aqui, se você bater, foto, bater fotos aqui, vai dar a impressão de que eu estou dentro do mar, que eu estou realmente no lugar, no ambiente. Então, já foge do, do lugar aqui tradicional. A mesma coisa é aqui na Cachoeira. Se as pessoas estiverem batendo foto, foto, né? Então, vai dar a impressão de que elas estão vivenciando o lugar. Então, quem vê as fotos dela vai pensar que ela realmente estava num ambiente diferente. Então... Essa foi a minha intenção, fazer com que de um único lugar proporcionasse para você várias, várias fotografias diferentes. A arte proporciona aquilo que muitas vezes está no nosso interior, no nosso coração. Um parente que tinha é, falecido e o desejo dessa família era ter a, os traços dessa pessoa que era tão importante para ela. Só que quando chegou para mim, só veio um único traço, que foi do queixo. Nada mais tinha, era a única foto que elas tinham, era um pedaço desse queixo aqui. Então, eu, para chegar a, a, a puxar os traços dessa pessoa, eu saí pesquisando aquele tipo de queixo. Eu passava na, nas praças, nos lugares, eu ficava procurando aquele tipo de queixo. E para dali eu tenho uma noção de como ia funcionar a boca, o nariz porque o nosso, o nosso rosto ele tra ele traz uma certa simetria. Então, eu, eu fui fazendo essa construção de pesquisa e, no final, peguei um pouco também da família, fotos de família. Quando eu terminei a fotografia, aí todo mundo chorou, porque é, realmente viu ela sem, sem ter, nunca ter tido uma fotografia. aí Isso, para mim, são histórias que marcam. Então, minha arte conta história. Você conheceu um pouco da arte do desenhista José Cleopson. Curta, siga e compartilhe as redes sociais do Diário de Campinas. Venha conosco!